E o rover Curiosity da NASA encontra barro em Marte? Vamos ver o que isso significa? Vem comigo! Encontrar as condições para suportar vida em Marte é o objetivo principal do rover Curiosity e uma nova descoberta de barro pode significar bons indícios de que o rover está no caminho certo em suas pesquisas. Após perfurar uma área em Marte chamada de Crayberry Unit, algo como um local que contém argila, duas novas amostras encontradas contêm a maior quantidade de minerais de argila até então encontradas no planeta vermelho. O Curiosity começou a perfurar as duas rochas chamadas de Aberlady e Mary em abril deste ano, e começou a utilizar seus instrumentos de mineralogia para analisar as amostras das rochas. Já que a argila se forma quando há presença de água, e a água é uma condição para que haja vida, isto é um sinal que futuros cientistas pesquisem para chegarem a uma conclusão se já pode ter havido vida microbial em Marte, de acordo com um press release da NASA, provavelmente essas amostras são reminiscentes de lagos ancestrais em Marte, o que pode sugerir uma possibilidade para essa vida ter existido. Embora essas descobertas não sejam uma prova direta que já tenha havido a vida em Marte. A descoberta aconteceu perto da parte inferior do Monte Sharp e, adicionando a outros resultados do mesmo rover Curiosity, que mostrou uma considerável quantidade de água na cratera Gale, Onde o, rover, onde o rover pousou em 2012. Futuras perfurações serão feitas na área, para que os cientistas possam somar seus dados e montar as peças do quebra-cabeças, enquanto trabalham em encontrar mais pistas sobre a história de Marte. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem um like, subscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal, aliás, né? É, divulguem, compartilhem, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.